Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova da PMMG 2023. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui comigo. Vamos lá? Vamos começar essa nossa correção maravilhosa aqui para a gente detonar. Espero que você tenha mandado bem. Vamos ver essa questão 41 aqui. Eu vou deixar sua tela que aí fica melhor, não corre o risco de eu ficar na frente. Vamos lá, ó. Galera... Nosso método de ensino, o método MPP, nós temos uma técnica que te ensina a interpretar. E essa técnica nós chamamos carinhosamente de método dos 50, que é sublinhar para interpretar. Então, bora lá, sublinhar para interpretar. Uma patrulha policial é composta por quatro policiais que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles, os soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos policiais porta uma arma. Espingarda, fuzil, pistola e submetralhadora. Também não necessariamente nessa ordem. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente. Olha aí, ó. começou. Ó. Fernando dá a cobertura ao policial que está à sua frente na fila e que porta uma submetralhadora opa, já pode parar de ler por quê? todo probleminha que fala que cada um tem uma ocupação e começa a dar informações sobre eles é um probleminha de associações lógicas, tá? toda vez que o problema cada um tem uma ocupação o cara está em uma posição da fila primeiro, segundo, terceiro, quarto e também está com uma arma então associações lógicas interpretei. Beleza? Agora, técnica R, né? porque você interpretou, agora você tem que fazer o que? Você tem que resolver. Aí entra a nossa segunda técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Na técnica R, o que acontece? O que a gente tem que fazer aqui nessa técnica R? Na técnica R, pessoal, a gente vai fazer sabe o que? Vai aprender que tem que monta a tabela. A gente monta uma tabela para essas situações. Show? Vou deixar só a tela aqui e vou montar a tabela. De preferência nessa tabela, deixa aqui os nomes. Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Beleza? Aí aqui eu vou colocar a posição primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois eu vou colocar a arma. Espingarda, fuzil pistola e submetralhadora e vou fechar aqui a tabela tá e ó uma coisa muito importante nessa questão eu já vou falar acompanhe <risos> aqui eu gosto de separar desse jeitinho já vou te mostrar Vamos de separar desse jeitinho aqui. Aqui é o a, lo, a colocação, né? Vamos dizer assim a fila, né? Vamos dizer a posição. Deixa eu tirar aqui a posição. E aqui é a arma. Beleza? Posição e arma. Choro milhão, choro milhão, choro milhão. Posição e arma para a gente não errar, tá? Aí vem comigo. É uma coisa muito importante é que ele chamou aqui, ó. Ele quer incorreta, ou seja. A errada é a certa, tá? <risos> Muito cuidado que a gente buga, né, quando acontece isso. Ó, onde a informação for verdadeira, nós vamos botar sim, e onde ela for falsa, não. Show de bola? Vamos lá, primeiro. Fernando, olha aqui, ó, Fernando essa informação aqui, ó. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente na fila. O que, que eu posso tirar daí? O Fernando, ele dá cobertura ao policial que está na sua frente da fila. Eu posso garantir que o Fernando não é o primeiro. Por quê? Se ele está se ele dando cobertura a alguém que está na frente dele, ele não é o primeiro. Por quê? Porque se ele for o primeiro, não tem ninguém na frente dele, tá bom? E que porta uma submetralhadora. Ou seja, o cara que está na frente do Fernando porta uma submetralhadora. Eu vou deixar isso aqui separado para eu voltar, tá bom? Uma hora eu vou ter que voltar, porque eu só tirei essa informação. Segunda informação: Cláudio, que não é o último da fila, já vou marcar, Cláudio não é o último da fila. Então, Cláudio, quarto, não. Fica uma posição, fica uma posição na frente de João. Então, ele fica na frente de João. Que não está armado de espingarda. Então, o João não está de espingarda. E não é o segundo da fila, o João também não é o segundo da fila, tá bom? E consequentemente, galera, o João não é o primeiro, por quê? O Cláudio não é o último da fila, fica uma posição na frente de João. Se o Cláudio fica na frente dele, quer dizer que ele não é o primeiro, porque senão não teria ninguém na frente dele. Então o João também não é o primeiro, tá? Não está armado de pingarda e não é o segundo da fila, beleza? O terceiro militar da fila está armado de espingarda. O João está armado de espingarda? Não. Então, ele não é o terceiro. Logo, ele só pode ser quem? O quarto. Maravilha. Mas essa daqui, eu vou deixar marcada aqui para a gente detonar. Show? Ó, o João não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, só pode ser o quarto. Então, eu coloco o sim aqui. Aí, vou colocar, ó, olha só, importantíssimo. Isso aqui é o mais importante. Toda vez que você colocar sim, você vai circular esse sim e vai colocar não na linha e não na coluna. Ó. Não na linha e não na coluna, porque ele não é ninguém mais é quarto. É ele não está em mais nenhuma posição e ninguém mais é quarto. Tá aí, tem o Cláudio, Cláudio que não é o último da fila fica uma posição na frente de João. Qual é a posição do João? Quarto, qual é a do Cláudio? Terceiro ele é uma posição na frente, coloco o sim aqui, coloquei o sim o que eu tenho que fazer? Não na linha desse sim e não na coluna, opa, legal olha isso aqui ó do Fernando, ele não é o primeiro, o terceiro e nem o quarto ele só pode ser quem? O segundo coloco o sim, não na linha não na coluna e o Ricardo é quem? O primeirão não na linha, não na coluna show de bola, já tem então, as colocações eu cheguei. Beleza? Aí ah, agora, Renato? Cara, tem duas que a gente separou. Vamos voltar nessa do Fernando? Fernando, da cobertura ao policial que está à sua frente na fila. Cara, o Fernando é segundo. Quem é que está na frente dele? O primeiro, que é o Ricardo. E que porta uma submetralhadora. Então, o Ricardo está na frente do Fernando e ele porta uma submetralhadora. Coloco aqui sim. Aí a gente bota não na linha desse sim e não na coluna. Vai completando, né? Beleza. Agora vamos para o outro, ó. O terceiro militar da fila está armado de espingarda. Quem é o terceiro, galera? É o Cláudio. Logo, ele está de espingarda, sim. Não na linha, não na coluna. E eu não tenho mais, agora que é a maldade, ó. Eu não tenho mais informação para voltar. Essas daqui, galera, essas daqui... Você não vai conseguir encontrar nunca. Sério mesmo, mano? Né? Sério, tu não vai conseguir encontrar nunca. Por que você não vai conseguir encontrar nunca? Por que, família? O que, que acontece aqui? Ele não te deu, ele teria que te dar mais informações. Como é que eu vou saber isso no dia da prova? Maldade, treino, para você chegar lá. Deixa eu sair. Mas, vai dar para resolver. Vamos lá? Vai resolver. Primeiro, Fernando é o segundo militar da fila. Cara, Fernando é o segundo militar da fila? Sim. Essa é a resposta? Não, por quê? Porque ele quer a incorreta, ele quer a errada. B. Cláudio é o terceiro militar da fila e porta uma espingarda. O Cláudio é o terceiro e porta uma espingarda. Certo. Ah, essa é a resposta. Calma, ele quer a errada, né? C. Ricardo é o primeiro militar da fila, certo? E porta uma submetralhadora. Certo. Então não é A, não é a B, não é a C, só pode ser quem? A D. Marco V da vitória. Ah, já estava marcado. Isso aqui foi a prova que a gente conseguiu. Tava marcado, não tem problema, cara. Mas é essa porque João porta uma submetralhadora. O João porta uma submetralhadora? Eu não sei o que ele porta. E quem porta a submetralhadora é o Ricardo. Então gabarito é a letra D, item, ele quer o incorreto. Maldade, maldade. Beleza? E <risos> ó. Anota aí, espero que esteja gostando, essa foi a primeira questão. Marcão tá chegando aí para quebrar tudo com vocês e daqui a pouco eu volto. A gente vai fazer esse troca-troca aí, valeu? <risos> Show de bola. Vai, Marcão, quebra tudo. Fala, família. Beleza? Voltamos com a questão 42, né? Renatão arrebentou aí. Agora vamos com a próxima questão. Para cima deles. Vamos lá, provinha da PM de Minas Gerais. Para cima deles. Vamos lá, família. Você já sabe como começa aqui a parada. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Para cima do inimigo. Analise as acertativas abaixo e em seguida responde o que se pede. Aí tem quatro acertativas aqui. Aí ele pede para a gente marcar a alternativa correta. Deixa eu diminuir aqui o áudio da parada. Senão vai dar ruim aqui se alguém ligar, acontecer alguma parada, vai entrar aqui no meio da correção. Vamos lá, para cima deles. Então, qual é a jogada, família? É uma análise, né? E pelo contexto, né? pelas expressões utilizadas aqui nas assertativas ficou muito claro que é uma questão teórica, né, de estatística, ó, mediana, ó as expressões, desvio padrão. É, então de cara você já vê, ó, amostragem proporcional. Então analisando aqui, né, a gente já sabe que é uma questão, né, de estatística. Vou abreviar aqui é uma questão de estatística que envolve teoria uma questão teórica Então já interpretei a questão Beleza Agora vamos lá Qual é o próximo passo? Resolver Para resolver a questão Entre em cena a segunda técnica do método Que é a técnica R Estudar, revisar e exercitar É assim que funciona no nosso curso Então de tantos Os nossos alunos né, Estudarem, né, revisarem Essa matéria né, de estatística, essa disciplina, o cara já sabe o que tem que fazer. Então, para matar essa questão aqui, o aluno tem que saber o conceito. Né? O aluno tem que dominar aqui alguns conceitos. Alguns conceitos básicos da estatística, né? algumas definições. Então, vamos lá. Analisando aqui o item 1. Vamos lá. A mediana é o valor central de um conjunto de números... Colocados por ordem de grandeza? Sim. Essa definição aqui está certinha. Né? O que, que seria a ordem de grandeza? É você colocar os valores na ordem crescente ou decrescente. E é exatamente isso. A mediana é um termo central, né? alocado, alocado né? numa fila, né? numa fila de números. Né, ordenados ali pela ordem de grandeza, ou seja, colocados em ordem crescente ou decrescente. Né? E a mediana, ela separa, né, para você tirar uma onda. Os 50% maiores, ela vai ficar ali no meio e ela vai separar os 50% maiores dos 50% menores. Legal? Beleza? Então, essa daí está certinha. Item 2. São exemplos de variáveis quantitativas discretas, ó. Variáveis quantitativas discretas são, vari são variáveis né, onde pode ser contado. Né? Você pode contar ali. Variáveis quantitativas, aí você vai associar a contagem. Né? Número de telefones, né? número de casas, né? você pode contar, você pode enumerar. Então, vamos lá. São variáveis quantitativas discretas. O número de filhos de um casal e a escolaridade uma pessoa não tá errado o número de filhos de um casal tudo bem você pode contar né você pode enumerar agora a escolaridade de uma pessoa não aí já é um atributo né já são características né nível fundamental nível médio nível superior então não tem como você contar então o item tá errado Beleza? Ah, Marcão, mas do número de filhos pô, é quantitativa. Beleza. Só que escolaridade não é quantitativa, é qualitativa. Por isso que está errado. Vamos lá. Item 3. Desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Verdade. Ao passo que quanto mais próximo de zero... Mais homogênea é o conjunto, por certinho. Né? Desvio padrão é uma medida de dispersão. Então, quanto maior o desvio, né? quanto maior o desvio, quanto mais afastado de zero, né? mais afastado da média estarão os valores. Né? Ou seja, mais dispersos estarão os valores. Agora, quanto mais próximo de zero, significa que ele está o quê? Menos disperso. Quanto mais afastado, né? quanto maior o desvio, quanto mais afastado, maior o desvio, significa que é menos disperso, ou seja, está mais próximo da média. E quanto mais próximo de zero, significa o quê? Mais próximo de zero. Ele está menos disperso, ou seja, o seu conjunto está mais homogêneo. Em outras palavras, está mais próximo da média. Legal? Então o item 3 está certinho. O item 4, considerando um conjunto de 60 meninos e 40 meninas, utilizando-se da amostragem proporcional estatificada para uma seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população, a amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. Pô, de cara, eu já vejo que isso aqui está errado. porque Se é proporcional, não pode ter na amostra a mesma quantidade. Eu não posso ter o mesmo número de meninos e o mesmo número de meninas. Por quê? Olha lá na população. Eu tenho 60 meninos e 40 meninas. Então, não tem aqui o mesmo número. Então, na amostra, tem que ter essa proporção. Então, quando ele fala aqui que tem 5 meninos e 5 meninas, você já vê que está errado. Porque não pode ter a mesma quantidade, se é proporcional. Então, olhando aqui, né? A resposta seria a letra B. Letra B de bola. Duas acertativas são falsas. Legal? Então, questãozinha teórica. Renatão está voltando aí com mais uma questão com vocês. Cheguei! Voltei! Vamos voltar aqui, fazer essa questão aqui. Questão tranquila, tá? Questão bem tranquila essa daqui. Vamos quebrar tudo. Deixar só a tela. Opa, calma aí. Método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos interpretar essa bagaça. Vem comigo. Ó, a alternativa correta. Agora, ele quer a correta. O assessor de comunicação da 20 região da Polícia Militar de Minas Gerais resolveu criar uma bandeira que representasse a sua região. Ele desenhou a bandeira abaixo, que pretende colorir com quatro cores diferentes, Escolhidas entre as seis cores que representam a sua região. Quantas formas distintas de pintar a bandeira com quatro cores diferentes ele possui? Ai meu Deus, todo problema, sublinhar para interpretar, sublinhar: todo problema que pede número de maneiras, formas distintas para fazer uma coisa é um problema de análise combinatória, tá bom? Então já sei que é um probleminha de análise combinatória. Show de bola? Aí a técnica R, que é onde a gente aprende a resolver, nos diz que análise combinatória no método MPP nós separamos em arranjo, que a gente não dá fórmula, né? Combi é, permutação ou combinação, tá? Ou combinação. Nesse caso, a ordem de escolha importa, porque são seis cores. Se eu botar, por exemplo, amarelo aqui, eu não posso mais botar amarelo. Então, a ordem importa. Toda vez que a ordem importa, problema de arranjo, problema de contagem, que a gente chama. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Você tem seis cores e vai ter que botar quatro. Para a primeira região, vamos supor que a primeira região é essa aqui de fora. Você tem quantas possibilidades? Seis. Show de bola. Já para a segunda, você vai ter o quê? Cinco. Essa daqui é a segunda. Cinco. Por quê? Não pode ser a mesma que está fora. Para a terceira, quatro. E para a última, você só vai ter 3. Vem sempre descendo 1, um, né? Porque são diferentes as cores. Agora, o total é só a gente multiplicar. Ou seja, a resposta fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Beleza? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Isso daí dá 360. Gabarito. Letra B. Marco o V da vitória na letra B. Show? Marco o V da vitória na letra B. Show de bola? 360 você vem pensando nas possibilidades aqui pode entrar qualquer uma das seis cores depois aqui 5, aqui 4 aqui 3, multipliquei geral 360, maravilha Marcão tá voltando aí pra fazer a 44 e vamos que vamos quebrar tudo tamo junto, tô voltando daqui a pouco até a 45 é comigo quebra tudo Marcão voltamos agora com a questão 44 pra cima deles ó Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. tá meio torto assim, né? Porque o aluno enviou para gente, tirou a foto aí, meio. Devia estar tá meio trêmulo, né? Então saiu meio. Meio desfocado aí, mas dá para a gente ver. Vamos lá. A Polícia Militar de Minas Gerais avalia a quantidade do serviço à comunidade através de metas de redução de criminalidade, de indicadores de produtividade, como quantidade de apreensão de drogas e armas ilegais, bem como a ótica da satisfação da população. Em relação à satisfação da população, é realizada uma pesquisa através da internet que contempla três indicadores: sensação de segurança, atendimento 190 e atendimento pelo policial no local da ocorrência. Os dados da pesquisa revelam: aí, todo mundo tá vendo aí, assinale a alternativa correta, que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprova o atendimento 190. Então, vamos lá, família. Pelas características da questão, ideia de pesquisa associada a uma ideia de interseção, ó, eu já sei que esse probleminha é sobre conjuntos. Com. Conjuntos. É, olha a ideia de interseção aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. 28% se sentem seguros e aprovam tanto o atendimento 90, quanto o atendimento no local da ocorrência. 31% ou um 90, e ocorrência. E 42% se sentem seguros e aprovam o atendimento no local da ocorrência. Então, pelas características, é um probleminha de conjuntos. Interpretor resolve. Técnica R. Técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Diagramas. Temos que utilizar aqui os diagramas de Vem. Então, vamos lá. Já fazendo aqui o diagrama. Voltando aqui o nosso diagrama. Aí temos aqui. Galera da segurança, deixa até eu sair daqui, quem vai fazer continha ali pode atrapalhar. Segurança, sensação de segurança, galera do 190 e a galera do atendimento pelo policial no local da ocorrência. Atendimento policial no local da ocorrência. Aí vamos lá. O que, que nós ensinamos para os nossos alunos? Começar sempre pela interseção dos três. Aí eu vou começar aqui de baixo, ó, de baixo para cima. Ó, 28%, né, dois entrevistados gostaram dos três, dos três indicadores. Então, eu vou colocar o 28 aqui no meio. Aí vamos lá, subindo, 31% aprovam tanto o 9,0 quanto o atendimento policial no local da ocorrência. Aí é visual. Ó. Vou pintar aqui, ó. atendimento policial no local da ocorrência e 1,90. Aqui. ó. Então já tem 28 ali. Aí aquele pedacinho que está em branco vai ser 31 menos 28, que vai dar quanto? 3. Então esse pedacinho aqui é 3%. Aí vamos lá. 42% dos entrevistados sente seguros e aprova o atendimento policial no local da ocorrência. Aí seria essa região aqui, ó. Seria essa região aqui. Então tudo isso vale 42. Então aquele espacinho branco vai ser 42 menos 28, que vai dar quanto? 14%. E a outra interseção seria 43%. 60 seguros e aprova o atendimento 9.0. Seria toda essa região aqui. Ó. 43%. Então, o que está em branco seria 43 menos 28, que vai dar 15. Agora, vamos lá. Ele vai falar aqui dos conjuntos. Ó, 60% aprovam o atendimento no local da ocorrência atendimento policial no local da ocorrência, então 60% é isso tudo aqui, ó. é visual cara ó. 60% é isso tudo aqui só que já tem gente ali na tua festa você foi aprovado na PM ó, aí você alugou esse salão ó. já tem quantas pessoas ali ó? aí você vai somar, 14 mais 28, mais 3 isso aí vai dar 45 Aí, esse espacinho em branco aqui vai ser 60 menos 45, que vai dar 15. Só que eu vou apagar aqui para não poluir. Só que eu botei ali o cálculo para você entender. Aí, vamos lá. Continuando aqui com a parada. 58 aprova o atendimento 9.0. Então, 58 é isso tudo aqui. ó. 58 é isso tudo aqui. Então já tem gente na tua festa ali, ó. Aí você vai somar 15 mais 28 mais 3. Isso daí vai dar 58. 58 menos. Não, falei besteira. Somando aqui, né? 15. É o inimigo agindo. 15 mais 28 mais 3 Isso daí vai dar 46 É isso? Vai dar 46 Tudo vale 58 Então aquele espacinho ali em branco vai ser 58 Menos 46 Que vai dar 12 Agora sim tá certo E por fim Por fim 66 se sentem seguros. Ó, 66 é isso tudo aqui, ó. Só que já tem gente ali dentro. Então, se você somar 15 mais 28 mais 14, isso aí vai dar 57. Aí vai ser 66 menos 57, que vai dar 9. Agora sim, preencher todo o diagrama. Lembrando né, que a nossa referência é 100%. Então, se eu somar tudo que está aqui dentro, vai dar 96%. 100 menos 96 vai dar 4. Então, 4% não aprovam nada, não curtem nada. Né? Lembrando, se eu somar tudo aqui dentro, vai dar 96%. 100 menos 96 vai dar 4. Legal? Agora a gente vai lá para a pergunta. Ele quer saber o percentual de entrevistados que não aprova o atendimento 190. Pô, não aprova o atendimento 190. Então eu vou tirar. Ó, eu vou tirar aqui o atendimento 190 da parada. Eu vou pintar ele aqui de uma cor. Vou pintar ele aqui de verde, ó. Então é tudo menos essa região aqui. Ó. Não aprova o atendimento 90. Então é tudo menos aquela região ali. Então, tirando o verde, seria quem? Eu tenho que somar. Eu tenho que somar 9 mais 14 mais 15 mais 4. É isso que interessa para mim. 9 mais 14. Mais 15, mais 4. Somando isso aí, vai dar 42%. Gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, a galera né, que não aprova atendimento, o 90 seria 42%. Legal? Renatão está voltando aí com a próxima questão para vocês. Opa, estou de volta. Vamos quebrar essa daqui? ó. Questão de escala, tá? método dos 50. Já até falei, né? antes do método dos 50. Vamos lá? Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem. Com uma régua, você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. A distância no mapa é de 10 centímetros. Marque a alternativa correta corresponde à escala cartográfica desse mapa. Ai meu Deus, o problema é de que? Já interpretei ali, ó. O problema é de escala, beleza? O problema é de escala. Técnica R diz o que para gente, galera. Técnica R, escala. O que que acontece na escala, galera? Escala é o que? Tamanho escala é o tamanho no desenho do tamanho real, tá? Desenho o tamanho real. Show? Escala é isso. Tamanho no desenho para o tamanho real. Isso é a escala, tá? Opa! Sai. Tamanho no desenho para o tamanho real. Isso é a escala. Tamanho no desenho para tamanho real. Show? Então, vamos lá. O tamanho no desenho eu já tenho. Vou até botar aqui, desenho. Deixa eu apagar. Ó, o tamanho no desenho eu já tenho. São 10 centímetros. Agora, eu preciso achar o tamanho real. Ó, eu tô no quilômetro 45 e quero ir para o quilômetro 63, né? A distância entre esses quilômetros. Tamanho real vai ser 63 menos 45, correto? 63 menos 45 dão 18 km. Agora, tem uma parada, tá? Quando você for colocar... Você deve colocar todo mundo na mesma unidade de medida. Aqui está centímetro e aqui está quilômetro. Então, o que, que você vai fazer? Você vai passar o quilômetro para centímetro. Como? Lembra lá, ó, que homem, né? Aluno do curso está ligado. Danado, muito descuidado com as mulheres. Você vai do quilômetro para o centímetro. E você está indo para frente. Quantas casas para frente, ó? Você não conta quilômetro não, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, é só você botar cinco zeros aí nessa bagaça, tá bom? Então vai ser o 18 e cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí dá 1 milhão e oitocentos centímetros. Show de bola? Agora eu vou achar a escala. O que, que é a escala? É o tamanho no desenho para o tamanho real. Show qual o tamanho do de desenho, galera? 10 sobre o tamanho real, que é 1 milhão e 800. Calma aí que eu tenho um toque, não ficou legal isso aqui, tá? 1 milhão e 800. 1 milhão e 800. Show? Corto esse zero. Isso daí vai dar 1 um sobre... Quem sobrou lá? Sobraram 4 zeros, né? 180 mil. 1 um sobre 180 mil, né? que vai ficar 1, 2, 3, 180 mil. 1 sobre 180 mil. Esse é o, a escala. Um sobre 180 mil. Qual é o gabarito aí? Letra D. Eu marco V da vitória na letra D. Show do milhão? Maravilha, questãozinha de escala, ó. Pra gente acertar e detonar. Maravilha! Tudo lindo aí, família? Show do milhão, então. Faz uma coisa, o Marcão tá chegando, daqui a pouco eu volto para fazer a 4,7. Tamo junto, vai lá! Vamos lá, família, para cima deles. Questão 46. Olha aí. ó. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Sabendo que as distâncias BC e BD são respectivamente 3 e 4, e que AD é o raio da semicircunferência de círculo, de semicircunferência de centro A, como a amostra a figura abaixo, determine o valor da área mais escura e assinale a alternativa correta, considerando π igual a 3. Então, a área escura é essa área aqui, né? Seria a área desse setor de 90 mais esse triângulo aqui. É isso que ele está pedindo para a gente calcular. Então vamos lá, família. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de geometria plana que envolve o assunto áreas. E para resolver, sem querer querer corococó, para resolver, eu tenho que saber as fórmulas. Ponto. Não vou ficar romantizando a parada, não. Então ele está pedindo a área dessa figura aqui, né, da área pintada. Então, separando aqui a área pintada, temos um triângulo e temos aqui um setor de 90. Setor de 90 vale 1 um quarto da circunferência. Então, vamos lá. Área total vai ser igual à área 1 mais a área 2. Vamos chamar de área 1 a área do setor de 90 e chamar a área do triângulo de área 2. Como é que a gente acha a área do setor de 90? A área do setor de 90, pensa comigo, ó, circunferência. Eu consigo dividir essa circunferência em quatro partes. Então, cada parte dessa é um setor de 90. Então, para achar a área de uma parte, basta pegar a área da circunferência e dividir por quatro. Então, a área do setor, eu chamei de A1, de 90, é um quarto da circunferência. Ou seja, é pi R ao quadrado sobre 4. quadrado é a área da circunferência. Aí um abraço. Aí um abraço. Por quê? O raio vale quanto? Ó? Ele já falou para a gente. Ó. O raio ele tem aqui ó, centro A. Então o raio vai ser a metade de BD. BD, já vou até colocar aqui os valores. Ó, BC vale 3. E BD vale 4. Ele já falou isso para a gente no problema. Se BD vale 4 e A é o centro, vai 2 para cada lado. Então, o raio vale 2. Então, vai ser π, que é 3, vezes o raio, ou seja, 2 ao quadrado. Isso dividido por 4. Só que 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou passar o facão aqui. Ó. Pou, pou. O que, que sobrou ali? O 3. Então, a área daquele setor ali vale 3 metros quadrados. Agora, vamos lá. Eu vou achar agora a área 2. A área 2 é a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Aí ficou fácil. A base é 4. E a altura é 3. Base vezes altura sobre 2. Facão aqui, ó. Pou, pou. 2 vezes 3 vai dar 6. Goiabada. Questãozinha argentina. É. Então, a área total vai ser A1 mais A2. 3 mais 6 vai dar 9. Olhando ali as opções, gabarito letra B. Marco o V da vitória. E Renatão está voltando aí com a próxima questão. Para cima deles. Opa! Chegamos na questão 47, caminhando para a reta final aí. Marcão quebrou tudo, vem comigo, ó. Método dos 50. Bora lá. Quebra tudo, ó. Questão 47, bora lá. Marca a alternativa correta, deixou bem claro, né? A fábrica de munições de PMMG, em sua capacidade máxima, produz 3 mil munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Opa, tô sentindo o cheirinho de regra de três composta. Você também tá? Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia, e para isso contratou mais 2 funcionários. Quantas horas... Quantas horas os sete funcionários terão de trabalhar para suprir essa nova demanda de área de munições? Opa! Probleminha de quê? Regra de três composta, tá? Interpretei. Cada um ali, pá. Técnica R diz o quê? O que a técnica R ensina para gente? Regra de três composta, galera. Sabe o que você vai fazer na regra de três composta? Você vai usar o método do pergunta inverte, ó. Método do... Pergunta... Inverte. Tá? É muito simples. Vem comigo. Método do pergunta inverte. Simbora. Vamos separar quem é quem. Ó. 3 mil munições. Vamos lá. 3 mil munições por dia. 5 funcionários. 8 horas por dia. Show? 8 horas por dia. Maravilha? Com a nova turma... Aí vai produzir 5.250 munições. 5.250 munições. Contratou mais dois funcionários, então são sete funcionários. Aí ele quer saber quantas horas? X horas por dia. Show de bola? X horas por dia. O que, que é o método pergunta e Você pergunta para a questão o que ela quer fazer. Não é o, ó, entenda, não é o que ela quer encontrar, tá? O que ela quer fazer. Aí é muito simples. Você vai voltar no texto. Nos números, onde tem número, e vai perguntar se aquele número é o que ele quer fazer. Por exemplo, ó, fábrica de munições de sua capacidade produz 3 mil munições. 3 mil munições, ele quer fazer 3 mil munições? Quer, ele quer produzir 3 mil munições. Então, o que ele quer fazer é o quê? Munição. Encontrei o que ele quer fazer, eu marco aqui. Por quê? Porque a gente vai inverter, tá? Ah, como assim, ó? Sua capacidade máxima produz 3 mil munições. Ele quer fazer munições? 3 mil munições? Quer. Olha o funcionário. Ele quer fazer funcionário, com 5 funcionários? Ele quer fazer funcionário? Não. Ele quer fazer 8 horas por dia? Não. Ele quer fazer munições. Então, já achou munição. Perguntei o que ele quer fazer. Por que o método pergunta e inverte? Você pergunta o que ele quer fazer, marca essa coluna e você inverte essa coluna. Porque você pergunta o que ele quer fazer... E inverte a coluna do que ele quer fazer. Que inverter? Você vai inverter a ordem aqui, ó. Vai ficar 5.250 munições, 3.000 munições. E as outras colunas você repete: tá, cinco funcionários, sete funcionários, 8 horas por dia, x horas por dia. Beleza, fez essa troca para resolver. Agora é fácil. Você vai multiplicar os caras que estão em cima, multiplicar os que estão embaixo e vai igualar. Aí a conta vai ficar assim: 3.000 vezes 7 vezes x, igual a 5.250 vezes 5 vezes 8. Show de bola? Não faz conta. 3.000 vezes 7, joga para lá. Então vai ficar x igual a 5.250 vezes 5, vezes 8, sobre 3.000, vezes 7. Show do meu não? Ó, galera, olha para a resposta. Tem decimal em 2, mas assim, eu vou testar. 5.250 dividido por 7, galera, isso daqui vai dar 750. Se você fizer 750 vezes 5, vezes 8, vai dar 30.000, tá bom? Faz, ah, e se eu não simplificar? Vai dar no mesmo no final. 30 30.000 divididos por 3 mil. Não simplifiquei mais para não ficar a gente ficar perdendo muito tempo, né? Então já simplifiquei, já fui direto. 3.000 dividido por 300 dá quanto, galera? 10, né? Aqui a gente corta três zeros, né? um 2 3, 30 por 10, 30 por 3 dá 10 horas. Então eles vão ter que trabalhar o quê? 10 horas, né? 10 horas. Qual é o gabarito? Letra C. Marco V da vitória na letra C. Show de bola? Médio pergunta: Tiverte, estou certa e vai ser feliz. Maravilha? Então, ó, o Marcão está voltando aí e eu volto daqui a pouco para fazer minha última questão dessa correção que está maravilhosa. Espero que você esteja aprendendo e evoluindo. Tamo junto. Família, voltamos com mais uma questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Marca a alternativa correta. Uma esfera de raio 3 é colocada dentro de um cilindro de mesmo raio e altura 5. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Qual o volume do óleo que caberá no cilindro? Considere π valendo 3,14. Então, cilindro, esfera, essa é uma questãozinha clássica de geometria espacial. Para resolver, tem que saber as fórmulas, não adianta. Pior que as duas questões de geometria, que com certeza você está achando as mais, na né, tua cabeça, né, são as mais complicadas, na verdade são as mais fáceis. Se você sabe as fórmulas, elas são as mais, né, com certeza, na minha opinião, essas duas seriam as mais fáceis da prova, porque é só aplicação de fórmula. Eu vou desenhar aqui a figura, para você dar melhor o problema. Ó, uma esfera, aí temos aqui o cilindro. Vou tentar desenhar aqui, né? O Marcão tá feia essa parada aí. Beleza. <risos> Eu só estou tentando aqui, né, te ajudar para você visualizar. Então, a esfera dentro do cilindro. Então, ele quer saber esse espaço vazio. Ou seja, é o espaço que está entre a esfera e o cilindro. Então, para achar esse espaço, né, esse volume do espaço vazio, vai ser o volume do cilindro menos o volume da esfera. Aplicação de fórmula. Chora não, bebê. Ó, volume do cilindro. Ó, pi r ao quadrado vezes h. Você já tem o um raio? Tem. Você já tem a altura? Tem. Então... Chorou. Ó, π, 3,14, vezes o raio ao quadrado. Ele fala que o raio né, do cilindro é o mesmo da esfera. Então, vale 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. Vezes H, que é 5. Chora não, bebezão. Vem com o pai, ó. Aí, vai fazer aqui a continha de padaria, 3,14 vezes 9... A malcriação criação vezes 5, ó, três vírgula vezes nove vezes cinco, isso aí vai dar 141.3 141.3 ponto três, ponto três metros cúbicos. Agora eu vou encontrar o volume da esfera. Aí tem que saber a fórmula. 4 terços de ao cubo. Volume da esfera. 4 terços de 3,14 vezes o oh, raio. 3 cubo vai dar 27. Já vou passar o serol aqui. Pou, pou. Vai dar 9. Aí continha de padaria? Vai ficar 4 vezes 3,14... Vezes nove vai dar cento e treze ponto zero quatro, cento e treze ponto zero quatro. Aí é só subtrair, é volume do espaço vazio, vai ser cento ponto zero quatro menos cento contrário, né? 141. Para ver se você está prestando atenção na aula. <risos> 141.3 menos 113.04. Isso aí vai dar. Nas continhas. 28.26 metros cúbicos. Cortou ali, né? Deixa eu sair para você ver. E conferir, né? 141. Ponto 3 menos 113.04. 28.26. Com certeza tem isso lá na resposta. Gabarito, letra A, Marco V da vitória. E Renatão tá voltando aí com mais uma questão para detonar aí com vocês. Opa, vim fechar aqui a minha participação. Espero que você tenha ido bem. Você é aluno da família MPP, coloca aí para a gente... Como é que foi você aluno do grupo de 5%. Coloca aqui nos comentários dessa correção como você foi, tá bom? A gente vai ficar amarradão de saber. E vamos fazer essa questão aqui, que é a minha última questão. Mas foi a questão, na minha opinião, foi a questão mais simples da prova. Vamos lá. Método dos 50. Por quê? Ele já fala o que tem que fazer, cara. Ele já fala. Ele foi bem legal com vocês, tá bom? Foi bem legal. Foi, foi uma mãe, né? Considere a seguinte sequência. 1, 5, 13. Nessa sequência, cada termo é o dobro do seu anterior, mais três. Ele já deu a sequência, não tem método humano. Marca a alternativa correta, que se refere ao nono termo dessa sequência. Método e cinquenta, o problema é sequência. Técnica R. O que, que a técnica R diz sobre essa questão específica? Cara... Resolve. E vai ser feliz. Ele já deu todas as sequências. A gente vai ter que nem que ficar buscando qual é a sequência ali. Resolve. Literalmente, resolve. tá Agora, vamos lá. Você tem a sequência 1, 5, 13. 1, 5, 13. Você quer o um nono termo. A primeira coisa é você separar para não se perder. Já tem 13. Então, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você quer esse termo aqui. Maravilha. Agora, o que, é que você vai fazer? Cada termo é o dobro mais 3. Então, aqui, ó eu vou fazer vezes 2 mais 3. Cara, 13 vezes 2, 26 mais 3, 29. Aí, eu faço de novo. Vezes 2 mais 3. 29 vezes 2, galera. 58 mais 3, 61. Show de bola? Vezes 2, mais 3. 61 vezes 2, galera. Opa, vai acabar. 61 vezes 2. 2, 122. Mais 3, 125. Aqui, ó. Vezes 2, mais 3. 125 vezes 2, galera. Dá 250, né? Mais 3, 253. Coisa linda. Aí eu vou de novo, ó. Vezes 2, mais 3. Vamos lá. 253 vezes 2, ó, fazendo um continho, dá 6, 10, 4, 5, 506, mais 3, 509. E agora eu vou para finalizar, 509 vezes 2, 2 vezes 9, 18, 0 dá 1, 1.018, mais 3, 1.021. Está aí a sequência, 1.021. Qual o gabarito? Letra... B, marco V da vitória na letra B, 1021. Essa foi a questão mais simples. Família. Tô ficando por aqui, fechei minha participação, o Marcão tá a fazer, vai vir fazer aí a última questão da prova, fica, e no final ele vai falar com vocês, show de bola, muito obrigado a todos, espero que você tenha ido bem, coloca aí nos comentários pra gente, também já deixa o like aí pra esse vídeo bombar e mais pessoas verem essa solução maravilhosa. Um beijo, fica com o Marcão que tá chegando aí, doido pra fazer a questão 50 com vocês, um abraço, até a próxima. Voltamos agora com a última questão, questão de número 50 sublinhar para interpretar método 250 neles ó. sabendo que o sétimo termo de uma progressão geométrica é 2187 e que o primeiro termo é 3 marque a alternativa correta que corresponde ao quinto termo então, questãozinha sobre Pg para resolver essa questãozinha de PG, tem que saber a fórmula né? do termo geral. Só que tem um macete. Tem um macetezinho. Ó, se liga. Ó. A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Porque 2 menos 1 vai dar 1. A3 vai ser A1 menos Q elevado a 2. Por quê? 3 menos 1 vai dar 2. A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo, porque 4 menos 1 vai dar 3. Então, o A7, pela lógica aqui, vai ser o A1 vezes Q elevado a 6, porque 7 menos 1 vai dar 6. Aí você vai jogar na formulazinha ali, ó. A7 é 2.187 é igual ao A1, que é 3, vezes que elevado a 6. 2.187. 2.187 dividido por 3 vai dar 729. Isso é igual aqui, elevado a 6. Só que 729 fatorando é 3 elevado a sexta. Então, conclusão, que é igual a 6. Sem trocar muita ideia, eu já achei a razão da minha PG, que vale 6. Agora, se eu tenho a razão, eu tenho o quinto termo, né? Só que aí você pode voltar também, ó. Poderia usar a fórmula do do quinto termo, poderia A5 é igual a A1 vezes Q elevado a 4. Poderia usar essa forma. Só que aí, qual é a malandragem? Né? É você voltar. Ó, supor que esse aqui seja o A7. Você quer o A5, não é isso? Você quer o A5. Então, o A7 ele já me deu 2.000 187. Na ida, multiplica, na volta, divide. Então, 2.000. Ó, a razão... A razão é 3, né? Tem 6 aqui. A razão é 3. Corrigir a tempo, né? Você já está aí berrando, né? A razão é 3. Então, é só voltar dividindo. Ó, 2.187. Dividido por 3 vai dar 729. 729 dividido por 3 vai dar 243. Então, o A5 vale 243. Olhando ali as opções, gabarito letra D. E finalizamos aqui a nossa correção. Legal? Se você quer né, antecipar... Os seus estudos e se preparar da forma correta para o concurso da PMMG, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Vá lá no nosso site, entre em contato com a gente, que mandamos o link para você, para você começar da forma correta, né? se você não mandou muito bem, porque com o método MPP a história será diferente. Insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.